Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui, vou falar para vocês hoje sobre um curso de memorização infantil. Cara, isso mesmo, é Memo Kids né? É um curso que ele vai te ensinar, ensinar na verdade seu filho, você como pai, e, e, você auxiliar o seu filho a ele aprender a estudar. Muitas vezes ele consegue passar horas no, no, no computador, horas no videogame lá, nos jogos, no iPad, mas assim, na hora que tem que sentar para estudar, é, pelo menos a minha filha tem 12 anos, assim, ela dá uma enroladinha, vai jogando para frente quando vê assim podia ter estudado mais e não faz mas isso acontece porque eles não têm a motivação necessária eles não têm a, a concentração é, e eles estudam fazendo vão lá na idade dela a prova ainda é fácil tá mas é, mas eles não criam o um hábito de estudar desde cedo então é como se estudar fosse um para eles né fosse um um momento de ai meu deus sacrifício né? vou estudar para poder me livrar logo e quando, na verdade, isso é uma coisa que, assim, quando a gente vai ficando mais adulto, a gente começa a descobrir que isso é uma coisa prazerosa. Eu, por exemplo, adoro sentar para ler e, pô, pra mim é um prazer, né, assim, tipo, tanto estudar com vídeos quanto estudar com, com livros, pra mim é um, é um prazer. E eu aprendi isso mais velho também. Então, assim, esse curso, na verdade, ele, que é do Renato Alves, que é um, um expert em memorização, em estudo, né, ele lançou um curso específico para crianças que vai de 8 até 14 anos. E o interessante disso tudo é porque assim, ele vai trabalhar justamente isso que as crianças hoje não têm muito. entendeu? Porque o que, que é mais interessante? Um iPad com movimento, com, uma, com som, né, com dinâmico ali, tudo muito colorido, ou um, um livro. entendeu? Então assim, esse curso tem a intenção de ensinar o seu filho a estudar, para ele aprend aprender a ter concentração, motivação, memorização ter autonomia de sentar a estudar sozinho sem precisar pedir que isso na verdade é uma benção né é, que você não precisa ficar mais é, naquele aquele desgaste emocional de ficar pedindo para para o filho estudar e para melhorar a média das notas dele eu também no início eu ficava assim caramba será que isso é legal será que isso funciona não funciona mas hoje em dia com um curso online você consegue fazer isso em casa transformar isso numa atividade prazerosa no início obviamente você vai fazer com ele ali para poder é, ele é se concentrar, sentar, estudar, e a partir do momento que ele começa a entender o, o poder dos livros, o né, poder de ter informação, aí ele vai começando a, a tomar o prazer, é todo um método que foi criado pelo Renato Alves, se, se você não conhece o Renato Alves também, vou falar, ele é o campeão brasileiro de memorização, ele tem uma série, se não me engano, são seis ou sete cursos online que são específicos para estudo, para memorização, para concentração, para aumentar a capacidade do cérebro, tá? Pra, e ele criou esse, esse curso agora específico para ajudar seu filho a, a, se a se concentrar, aprender e memorizar as matérias, né? o que ele tem que estudar. E te dar autonomia, porque muitas vezes assim, a gente, nós pais, né? é, a gente está sempre trabalhando, mesmo que tenha, eu trabalho em casa, mas tem muita gente que trabalha na rua, e quando volta não sabe se o filho enrolou ou se ele estudou de verdade. É, ele vai passar estratégias para nutrir homem, a mente da, do seu filho né? e despertar nele o interesse dos estudos. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link do site, que é muito interessante, tá? porque aí tem até uma, uma aula grátis ali. Eu recomendo fazer para você conhecer um pouquinho. Nessa aula aí você se inscreve, é... deixa eu até ver o título aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que fica mais fácil, que não precisa ficar digitando. Que é como lembrar tudo que estudou. Então ele faz uma análise de um texto, é muito legal cara, essa aula. Ele pega o texto, faz uma análise e mostra como é que a criança deveria estudar. Porque quando ela começa a estudar, o que ela aprende? Ela aprende a ler e escrever, né? Ela aprende a ler aquilo ali, pegar no quadro no livro e jogar no papel. Só que isso passa do livro para o papel sem passar no cérebro. Então, assim, o método que o Renato Alves ensina é fantástico no, dentro desse curso, o Kid porque ele ensina justamente a criança a, a ter um processo de sedimentação desse conhecimento, entendeu? Ela vai, ela vai ler, aí nesse método que ele ensina, é, é, ela... Aprende como reter melhor e com tempo, depois que ela aprende, aí você. O gatilho muda, né? Estudar não é uma coisa chata, não é uma perda de tempo. Estudar passa a ser para a criança algo prazeroso, onde ela aprende, onde ela se desenvolve, e aí vem aquela questão da gamificação, né? Dela de começar a. ela estuda um curso, ela aplica um método e começa a ver resultado na escola, ou seja, tirar, sei lá, aquela notinha ali mais ou menos, e começa a tirar cada vez notas melhores. Então, a criança começa a ter um, um impulso aí né de, de, de autoestima. Então, hoje em dia, a, o ensino online é uma realidade. Cada vez mais, as crianças vão começar assim, em vez de sair para pegar o aquela, aquela coisa que todo pai passa, pega o carro, leva o filho no inglês, volta, busca, tem a questão do horário, tem que esperar. As pessoas podem fazer ou o inglês em casa, estudar memorização em casa, é, praticar atividades que sejam atividades divertidas em casa, entendeu? é Lógico que é importante ela se socializar e tudo mais, mas enfim, é, esse curso de memorização passa a ser uma algo interessante, que a criança não precisa mais sair de casa para fazer um curso fora, entendeu? É um método todo é, criado especificamente para crianças de 8 a 14 anos. E é interessante o seguinte, que pode parecer estranho, cara estuda pela internet, será que meu filho vai ter a concentração necessária? Mas está dizendo aqui que 98 dos, é, de satisfação dos mães e pais, os pais ficam satisfeitos por ver o resultado do filho, tá? Então, assim, você tem também... É, uma mentoria online com o professor, né? esse curso online também ele é aprovado por professores neurocientistas, tá? e são aulas todas em HD com alta qualidade. tá? Então assim, é, deixa eu falar aqui, eu vou ler para ficar fácil, é, é como ter foco e concentração nos estudos, como desenvolver disciplina e organização, é como preparar um plano de estudo campeão para o seu filho poder se preparar para as provas, né? e caso ele vá fazer algum concurso também para, concurso de para entrar numa escola, né? é, vestibulinho né, que o pessoal fala. É, executar um plano de revisão para as provas, ou seja, depois que ele aprende a estudar, ele, fica mais fácil dele acessar as revisões para poder também estar sempre mantendo atualizado. Estrat Estratégias para ler e interpretar qualquer texto. É, como estudar e memorizar todas as matérias. Técnicas de apresentação de trabalho em sala de aula que dependendo da idade dele, ele vai começar a apresentar. Isso nos Estados Unidos é muito comum, né? A criança saber falar lá na frente. É, e como fazer o dever de casa três vezes mais rápido, que é fantástico, né? que aí a criança também, ela pode fazer o trabalho de casa, passa, deixa de ser um suplício, deixa de ser uma briga em casa, e também ela fica liberada rapidamente para poder brincar, jogar os videogames dela, jogar futebol, sim. É, o Renato Alves é um professor mais de 20 anos, ele tem oito livros escritos, é o autor de oito livros best-sellers já. Ele tem, se não me engano, são seis ou sete cursos, tá? E ele foi campeão brasileiro de memorização no Brasil, já foi na Ana Maria Braga, já foi em diversos programas é, de televisão, enfim, é uma autoridade no assunto, tá bom? Tem vários depoimentos aqui, depois vou pedir para vocês acessarem, o link está aqui embaixo, e como agora a gente está em início de 2021, volta às aulas, tá? você, de repente, é uma atividade legal para poder preencher o tempo dessas crianças que estão em casa e, cara, se está em casa, você sabe que não deixa você fazer, assim, trabalhar ou fazer as coisas que você precisa fazer, né, porque a criança fica enchendo o saco porque ela não tem uma atividade. Ou seja, se você tiver a motivação necessária para fazer o exercício de casa e autonomia também, cara, isso já resolve metade das suas questões aí de aquela briguinha, né, que rola de filho, vai estudar, filho, senta aí para estudar, filho, já fez dever de casa. Imagina se você não precisar cobrar teu filho fazer dever de casa. E além de trazer um resultado de performance para o seu filho na escola, ele também vai trazer um resultado de você ter menos estresse, né? Reduzir o estresse seu de cobrança com seu filho e diminuir o atrito e melhorar o relacionamento de vocês. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, então deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Os links estão aqui embaixo para facilitar, para você não precisar ficar procurando. E é isso, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.